Quando não existe uma razão E tudo parece tão em vão A alma está tão abatida Por causa de uma desilusão Quando tanto lutou Mas viu o sonho frustrado Mergulhou-se de cabeça Mas infelizmente deu tudo errado E sem vontade de prosseguir Sem saber até mesmo aonde ir a vida já tão sem brilho, e se esquece o que é sorrir. É quando nasce a esperança, como oásis em um deserto, uma miragem tão maravilhosa, a certeza num caminho tão incerto. Amanhã é outro dia, que espera para nascer, ainda que hoje não haja alegria, Vale a pena viver, e viver para acreditar que toda a dor irá passar. Deus secará dos olhos toda lágrima. Nunca deixe de sonhar, pois ainda não é o fim. Na verdade é só um momento de tristeza, dor e provas que nos trará o amadurecimento. Nunca deixe de sonhar, mesmo que o sonho tenha se esvaído. Nunca deixe de acreditar, ainda que tudo pareça perdido. Jamais perca a sua fé, faça dela a sua razão. Direcione-a para Deus, para manter os pés no chão. Quando nasce a esperança, como a luz no escuro a brilhar, uma paz que acalma a alma, para a alma se desopilar. Se a tristeza invade o seu peito e você fica assim tão sem jeito, olhe para o céu, respire a sua paz. Foi Deus que fez o céu e Ele é bom demais. Existe a esperança, é só acreditar. Um tempo de ponança, de sorrir e de cantar.